Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá temos uma pequena aventura. Ai meu Deus, quantos cacos de vidro! Uma ideia de montar um home office aqui no meu apartamento. E o home office na verdade era uma mesa, uma cadeira, um monitor de trabalhar de casa e até mesmo editar as fotos, porque dá muita diferença. Editar as fotos no celular, no, no computador ou e numa tela externa. Então eu tô indo lá numa loja. Que fica do outro lado da cidade. Bem oposto onde eu moro. A gente vai ver como é a loja. E eu não sei se eu vou conseguir filmar. Mas eu vou comprar lá. Eu vou ver pra ver se eu vou comprar mesmo. E mais à tarde a gente vai no IKEA com a LUD. Que aí eu vou comprar a mesa. A mesa eu acho que eu já vou comprar. Mas... A gente vai lá no Ikea prever a mesa. Tá? Então é isso. Vou ir tirar dinheiro, vou mostrar pra vocês onde tira dinheiro. A tá no meio da rua aqui. Tem que ir rápido porque o ônibus vai passar. E aí você enfia o seu cartão. Essa maquininha não é do meu cartão, mas eu posso enfiar em qualquer, cartão, qualquer maquininha. E aí você digita a sua senha bem... Bem tra trá trá... Aí você vai fazer cash withdraw Não Não dá pra ver nada, né? É um sol, mas tá frio hoje Aí o seu cartão sai Eu morro de medo que o cartão fique preso lá dentro E aí de o dinheiro sai também Não sei que não tinha dinheiro Vai moço, logo que eu preciso Ó, oh, muitos dinheiros Aí eu peguei uma nota de 200 oh que nóis Vamos. fazer isso porque já faz tempo que eu que... sempre quis fazer um escritório em casa. Nunca deu certo. Agora. vai Meu Deus, caralho. Ó, então. <risos> ok, meu Deus, esse cabelo tá muito cabelo de cu. <risos> é.. Deixa eu tirar. Que bro! <risos> que bro! <risos> é assim aqui. É uma loja de produtos. Não é bem uma loja, é um escritório. Né? Vários... Vários computers. Bem baratinhos as coisas. Tata tá, tapão. Tá, se eu não seria eu mesmo, né? Pedi uma promo e aí peguei dois monitores já. Ai vida, que vida, tudo num lugar que eu nem sei, mas legal, né? Tem serviço, dão três meses de garantia. Vamos ver. Tá tapão. Tá, Nossa, <risos> não quer. Ai, cusquei o quartinho. Queria uma assim ó, galera. Um quarto desse né? tirando essa cama horrorosa. Ó, e tem essas mesinhas aqui ó. Uma mesa dessa custa 200, mas eu não quero. Ah, essa aqui é a Fancy, né? Ah, só três, é só 3.500. Três dobre. Ó, essa aqui é 700. Eu não gosto dessa, eu acho ela horrível. Queria <risos> Nem queria. Vou mostrar o vidro, gente. Chiquetei. Olha. Olha esse, tem um mapa muito. Lindo. A procura da mesinha do Emer. Oh, olha aqui o cavalete aquele. 25 zł. Ó, oh, esse aqui é 40. Aí tem aquele ali, ó. Aquele ali, você regula a altura dele. Caro, não? Oi! De madeira. É. <risos> gente, olha como a loja está lotada. Lotada de gente. Muita gente. Ó. Oh. Tem você e tem esse. O que você achou? Só que aí eu tô comendo Mas tem lugar pra colocar sim? Tem. No futuro. no futuro se tu mudar é ruim, né? É, por isso uma quadrada. Eu acho melhor quadrada. Mais Quantas fácil de vender. Mais é Mais fácil de vender depois, se tu mudar. É. é difícil ser pobre, que tem que pegar o mais barato e a é melhor que tiver. Essa tuba aqui você pode montar, entendeu? Então você... Escolhe a parte de cima. Ah, tá. Escolhe o pezinho. Você uhum. escolhe qualquer dos pezinhos lá. Entendeu? E diversos... Então vamos pensar. Se ele 75, tá ótimo. Esse também que caro, Né? Como é que eu vou levar esse, carro? Né? esse carro. Não, mas levar é o de menos. Quer dizer, não sei se é o de menos. Não, levar é o de menos. Não, amor. Porque o que eu pensei em levar é a gente tampa, baixa o banco para baixar o banco como que foi é, né? não vai... não vai ter que baixar tudo para isso aí entrar no carro não eu acho que eu acho que o nosso carro baixa metade baixa uma metade e depois baixa outra vamos é. amarrar o sapatinho amiguinho Ai, ah, mesmo isso aqui é muito legal ó porque se tu tiver desnível na tua casa tu ajusta de um lado ajusta do outro entendeu não aí, esse que já tá no final ah, tá. isso é bom Quanto é o pezinho? 12,50. 12,50. Mas ó, esse. São 4, é tá? Aqui. 50 zoos. 12. Watts. Né? É. 200 conto só de pé. Só que será que esse aí encaixa também na é mesa? Encaixa, Então pronto. Então pronto, né? Comprei. As coisinhas. Decidiram Eu comprei não assim, eu comprei pra cueca assim É 20 watts, vem tudo Ah, vem tudo? Vem, olha aqui Ah, que nice. Não, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso Eu não preciso disso Olha quantos armários o Armário não, isso é cômoda né? eu é legal, tem muito que aqui no, no site não tem E daí quando eu vim aqui tinha vários que no site não tinha Então vale a pena vir na loja Qual? É, Amarelo? É... Esse aqui? No Nossa, que chique, né? Mesma aqui. coisa, ó Isso, bem caro, caro As coisas aqui, sério, no Brasil isso seria mil e pouco Eu acho lindinha essas aqui só que deve ser um peso. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi. Gente, a gente tá gastando uma fortuna no casuel. Nada é do que a gente precisa. A gente não precisa de nada que a gente comprou. Não. Nada. É ai, ah, comprei um negócio desse. em sua homenagem, tá? Legal isso aqui também. Mas bem legal isso aqui, né? 24? Só que eu não uso, esse é o ponto Nossa, eu usaria o marido desse Eita, que lindo E joga a bolsinha pra trás Ai, que maravilha vira uma mochilinha Gente, agora é a hora de pegar o móvel Essa aqui tá mais alta, amor Ah, tá Pesadona, gente. Muito pesada essa cômoda Isso aí vai cair melhor. Toda a que eu tirei, voltou. É muito pesado. Gente. Essa é a gente é essa cômoda. É que aqui ó. É o seguinte, você compra, você tem que catar, você tem que pegar, você tem que montar. Você e faz daí, tudo, entendeu? É um, um, de bico, <risos> bico nessas costas. Você lá, é. Né? é barato, mas paga-se o preço, <risos> gente. <risos> ah, é e aqui. aí, fica todas as caixas aqui ó. Todos os produtos, você é. só procura pelo código. E cata o seu produto. O meu é 38,15. Uhum. De... Vamos lá. Que? Tem, dizer, tem mas... Não acredito, tem cara. Favor. Eu não acredito. A única é que não tem. Olha a minha mesa. Olha que bonita uma foto aqui ó, no seu reflexo. Estou em casa.